Fala filhão, beleza? Seja bem-vindo ao da Brasil, canal criado para te ensinar os caminhos que te trazem ao Canadá e especificamente os caminhos que você tem que percorrer e o que você precisa fazer para conseguir chegar aqui através de uma job offer ou seja, através de uma oferta de trabalho, que foi o caminho que eu utilizei. E no vídeo de hoje, eu quero trazer mais uma novidade para vocês que nos acompanham aqui, ou para você que nesse exato momento está procurando aí. como faço para morar no Canadá. Então, talvez essa possa ser a sua grande oportunidade. Aqui em New Brunswick, uh, existem alguns programas, alguns perfis, alguns caminhos que te trazem aqui, Tá? Onde centenas de pessoas que nos acompanham já vieram e já conseguiram uma job offer aqui para a província, outros já chegaram, já estão trabalhando aqui. E ontem, exatamente na data de ontem, a província anunciou, juntamente com o ministro de Imigração, mais um novo PEFE, mais um novo caminho. Filhão, que caminho é esse? É um caminho criado especificamente para atender algumas empresas aqui da província de New Brunswick que não conseguem encontrar os profissionais para determinadas áreas. Então, assim, eu estou muito feliz com isso, porque é mais uma mostra que a província ela está super aberta a trazer pessoas, pessoal, que estão fora do Canadá. Esse é que é o ponto mais importante que eu percebi Uh, neste programa, tá? Porque ontem o ministro é, esteve numa cidade aqui do interior chamada San Quentin tá e lá tem um grupo muito grande que é o grupo Savoy eu vou deixar aqui todos os, os nomes das empresas que vão participar disso a princípio tá e lá ele falou dessa necessidade inclusive até brasileiro tirou foto com ele lá ah, tinha vários tem vários brasileiros que nos acompanham que chegaram recentemente lá eu até coloquei lá no Insta a família as as famílias se encontrando tá criar até um grupo do WhatsApp através do contato das nossas conexões aqui, eles criaram um grupo é, para se ajudarem lá. Enfim, além de San Quentin, tem outras cidades e tem outras grandes empresas aqui que não conseguem encontrar pessoas aqui dentro do Canadá com visto de trabalho ou residente permanente ou cidadão canadês que estão dispostos a encarar e a executar essas atividades em alta demanda aqui. Então, quero compartilhar a tela com vocês aqui e fiquem ligados, pessoal, porque... Este vai ser um PEF que vai ajudar muitas pessoas, porque acredita-se que terão várias profissões que exigem um grau de inglês menos, é, digamos assim, elevado, tá? E profissões também que muitas pessoas não querem fazer e que provavelmente nós brasileiros aí temos muitas pessoas que já têm experiência nessas áreas aí, tá? Vou compartilhar com você aqui rapidinho a tela. Se você já é inscrito no canal, já sabe, esmaga o botão do like para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E se você está chegando aqui agora, assista aos vídeos anteriores, tem algumas playlists, profissões principais que te conseguem job offer aqui no Canadá. Vou deixar o link aqui em cima, aqui em cima, né? Para você dar uma olhadinha. E eu vou te compartilhar até agora com vocês aqui, tá? Já inscreva-se no canal também, para você não perder nada. Então, deixa eu colocar aqui, é, para vocês verem rapidinho. Então tá aqui, ó. Vou dar os highlights aqui para você, os pontos principais que eu achei. Ainda não tem todas as regras, tá? Mas assim que todas as regras estiverem uh, disponíveis, a província ela irá colocar no site oficial, na parte de migração. Ainda não tem lá em programas de migração esse aqui, tá? Porque as regras ainda não saíram, mas eu vou estar tá atualizando vocês aqui assim que tiver a informação então foi ontem dia 7 de novembro né vai ser um programa piloto tá e ele vai durar por cinco anos a princípio é tá aqui ó New Brunswick critical worker Pilot para atrair trabalhadores com habilidades em ocupações que estão difíceis de serem preenchidas então isso gente é mais um sinal aquele que eu sempre tô falando galera faça o tripé Estude inglês, né? faça o seu ECA, experiência profissional aí comprovada, porque as oportunidades apareceram nesse ano de 2002, e acredite, 2023 será um ano bem melhor, tá? É, aí fala aqui também, ó, é, o, o novo programa né? providencia flexibilidade, né? permitindo é, os empregadores participando, e eles vão é, providenci... é, providenciar treinamento, é, tanto das habilidades, tá, quanto treinamento de inglês. Ou seja, não significa que você não precise de inglês nenhum. O que eu quero dizer é, com o inglês mais baixo, né, com o nível mais baixo, você consiga se comunicar ali no mínimo possível, passar na entrevista. Quando você chegar aqui, além de você ser treinado para profissão, para vaga especificamente, as empresas que estão participando desse programa irão te dar um treinamento em inglês também, pessoal, para você melhorar o seu inglês. Isso aqui é um negócio sensacional, tá? Porque significa que essas empresas, elas realmente têm uma estrutura e para participarem desse PEFA e desse, desse, desse programa, né? Elas têm que ter os requisitos e cumprir com essas exigências do governo aí. Então, isso aqui é uma coisa muito positiva. As empresas, elas irão investir para trazer o trabalhador estrangeiro. Então, olha para você ver a necessidade, olha o preço que as empresas estão pagando, né? Vão fazer o um investimento de trazer você para cá e ainda te treinar na profissão, te treinar no idioma. Então, assim, é muito bom isso aqui, tá? Aqui embaixo, ó, não vai ter edição esse vídeo, tá? Então, não vai ser longo também. É, outra parte importante aqui, ó. Os, os empregadores que participarem né, é, serão beneficiados por preencherem as vagas críticas né, é, que eles não conseguem preencher para os business deles continuar é, funcionando. E os aplicantes né, irão se sentir importantes né, e serão bem-vindos na comunidade também. Tá? É, aqui embaixo aqui... Imigração não é, não é boa apenas para a nossa comunidade, né? ela é essencial, gente, ó, é essencial. Eu fiz um vídeo aqui uh, falando, vou deixar ele no final aqui do, do, do card aqui, falando sobre o desespero dos empregadores, situação crítica aqui, tá? Uh, e fiz um vídeo também falando de seis uh, profissões que estão contratando, se você não assistiu, assista esse vídeo também, Envie o seu resumê para você ser entrevistado aqui daqui a duas semanas então é essencial galera não tem jeito aqui é muito bacana isso aqui ó é seis empregadores foram identificados para participar desse programa piloto então tá aqui o nome das empresas ó. cook aquaculture que provavelmente é alguma coisa de pesca grupo Savoy que é um grupo forte na área de madeira tipo o grupo Erwin esse grupo oeste Imperial Manufacturing, que é uma fábrica, e J, JD Irving, né, que é o grupo Irving, que vocês já conhecem aí, e a McCain Foods. McCain é a maior produtora de batata do mundo, né? Batata depois de não plantada, mas aqueles saquinhos de batata ali. McCain é o maior produtor de batata do mundo, tá? A maior empresa de batata. É, esses empregadores, eles estão em boas condições é, com a província, né? Então, eles têm demonstrado é, práticas consistentes de imigração, de recrutamento. Então já são empresas que trouxeram pessoas de fora, gente. Então eles já sabem como fazer. Então é, eu, é, eu gostaria que vocês realmente é, anotassem o nome dessas empresas, entrassem no site delas e já começassem a pesquisar para ver quais são as vagas de trabalho em aberto lá, para já ficar de olho, porque tão cedo esse programa esteja liberado, acredite, essas empresas estarão usando de recrutadores uh, para fazer talvez missões no Brasil ou nos por no portal aqui da província de New Brunswick, né? Para dar oportunidade para você ser entrevistado e futuramente aplicar para o programa provincial e chegar e depois pegar a sua residência permanente, tá? que eles falam que eles irão providenciar, uma outra coisa muito importante, devido às dificuldades que nós estamos vendo de housing, ó, eles vão providenciar 200 horas de treinamento de língua, tá? Ah, e fala também que, eh, eu vi numa outra matéria aqui, que eles vão eh, trabalhar para ajudar as pessoas a encontrarem uma moradia, tá? Não sei como que vai ser feito isso ainda, igual eu estou te falando. Não tem todas as regras ainda, né? Mas... É, isso é uma notícia muito boa. E fala aqui ó, que o grupo Savoy ó, ele já contratou mais de 15 nacionalidades. Então, é, é um grupo que já tem vários brasileiros lá. Se eu não me engano, nós recebemos 9 ou 10 directs de brasileiros que conseguiram job offer lá. E aqui embaixo fala também que o programa vai ser testado por 5 anos, vai ser monitorado e é, avaliado já até confundi como é que é em português, vai ser avaliado posteriormente uh, e dando tudo certinho, que eu acredito que vai dar, igual aconteceu com o programa do Atlântico, ele ficará permanente, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu tenho que falar para vocês. Não, então eu acho, que é, eu acho que é basicamente isso, tá? Então é um novo programa que vai atender essas empresas, Uh, vou deixar o nome delas listadas também na descrição aqui, uh, em posições que os empregadores não conseguem preencher, beleza? Mais uma ótima notícia da nossa província de New Brunswick, mais uma vez, New Brunswick, desde a época da pandemia, vem se destacado aí nessa atenção para trazer pessoas de fora, tá? Mesmo durante a pandemia, o portal da província, feiras de recrutamento, feiras no Brasil, empresas de New Brunswick indo ao Brasil ao Brasil Brasil ao Brasil fazendo feira de recrutamento e agora mais essa grande notícia aí, mais um caminho aberto é que vai com certeza beneficiar é, centenas de pessoas que estão aí no Brasil e em outros lugares do mundo é lógico e que queiram vir morar aqui em New Brunswick, a província que eu escolhi e que realmente não tem intenção nenhuma de sair daqui beleza então prepare-se né foque aí no inglês mais uma vez. Não deixe de estudar inglês, porque você vai precisar do inglês para passar na entrevista. Ah, o Cambridge está com a promoção de 60% de desconto, tá? Nos planos anuais, tem plano a partir de R$ 59,00 por mês para você fazer aula de conversação em grupo com mais duas pessoas, eu fiz uma aula dessa, vale muito a pena, dá tá? para você treinar o seu listen e o seu speaking, e na Black Friday agora, também vai ter é, promoção do curso de inglês completo é, da Sila Catelli, várias pessoas que nos acompanham, têm estudado com ela, e têm avançado bastante, estão num nível já prontos para fazer uma entrevista, e vai ser única, vai ser a última vez esse ano, né, que você vai ter essas condições, e ano que vem, só na na próxima Black Friday, então não perca tempo comece agora ah, na quinta-feira, dia 23 ou 24 de novembro, se eu não me engano, vai ter a promoção da Black Friday é do curso de inglês completo, beleza? Então é isso que eu queria falar com vocês ah, se você não é inscrito, mais uma vez inscreva-se no canal, porque aqui eu sempre trago conteúdo pra te ajudar, e não esqueça, eu não vou parar enquanto você não chegar aqui no Canadá, Deus abençoe vocês como sempre, um abraço!